A rapaziada... Que coisa, hein? Esse meu filho lindo... Você quer que o papai vá de sogra amanhã ou não? Sim! Sim? Sim. Tá, mas eu não vou... Que, por sinal, parabéns a minha sogra Deise... Que é torcedora do Tricolor... E que o Fluminense ganha um título importante... E o título mais importante pro... o Que é a Taça Guanabara... Que ele tem duas Copas Paulistas... Agora ganha do Flamengo... Merecidamente, que diga-se de passagem, não foi merecida a expulsão do Felipe Melo. Absurdo expulsar ele, apesar de não ter nada, mas ele foi prejudicado. O Flamengo mostra que tudo que fez para o Derival Júnior, para o Renato, para o Domenech Torren, para o Rogério Sene, veio a cavalo. Não foi na final do Mundial, perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa e agora a Taça Guarabara. Então, a vergonha se instalou no Rio de Janeiro, com o Flamengo e Botafogo. que o Botafogo perdeu e está fora da Copa do Brasil. É brincadeira.